Lula sabe que tem um grande problema, a inflação, o mercado, a disputa entre oferta e demanda. Qualquer economista ou qualquer especialista ou investidor, meus queridos, vão te dizer a mesma coisa. Que essa história de aumentar os impostos e aumentar a arrecadação de impostos, a conta não fecha que a população irá ficar mais pobre com isso e assim em qualquer lugar agora com a Ibovespa cada vez caindo mais principalmente nessa última semana com o dólar né, quase desceu ali para cinco reais a esquerda inteira ficou comemorando que cinco reais aí o Lula abriu a boca subiu 20 centavos o Lula sabe que ele tem um enorme problema é o Banco Central e sua autonomia. Como assim um banco vai escolher o valor das coisas através da oferta e demanda e do mercado da livre iniciativa? Isso aqui é um cúmulo para os comunistas. É impossível. Se ele quiser controlar o valor da gasolina, o valor de tudo, ele precisa ter controle total da economia. Assim, ele continua imprimindo dinheiro e faz como está fazendo os irmãos da Argentina. Inflação de 96% em um ano e agora eles criam uma moeda de 2 mil pesos, né? porque simplesmente vai ser a mesma coisa no Brasil. Hoje temos a nota de 100, depois já tem a nota de 200, certo? Vai passar a ter a nota de 500, nota de 1.000 e é assim que funciona. Como o Estado vai pagar as suas dívidas? Não tem problema, imprime dinheiro. É o que os comunistas fazem. Então, essa notícia que a mídia pode tenta passar um pano, vamos falar de outra coisa, vamos falar dos e eternamente. Não que eles não mereçam cuidados, mas ué, vai ser difícil cuidar de alguém se o Brasil for ladeira abaixo, certo? Então, olhem a seguinte notícia junto comigo. Lula vê traição de presidente do Banco Central e tentativa de levar Brasil à recessão. Ué, agora o Banco Central é um traidor e o Banco Central quer levar o Brasil à recessão? Esse cara é louco. Qual que é o problema dele? Porque ele já precisa de um bode expiatório. Ai, mas eu tentei abaixar o valor. Mas esses malditos capitalistas que fazem tabela com comparação de preços com outros países, não. Hum, né? Ele quer controle total do Banco Central. Imagina o que isso vai fazer com nossa economia amanhã, quando o Ibov abrir, certo? E aqui não é mais nada menos do que a Mônica não vale um gramo a matéria. Sabe, ela que passou atacando o Bolsonaro até hoje? Faz o L, faz o L. A própria mídia política tá em choque com o Dilma e não acredita que ele chegou a esse nível. O que a esquerda acreditava era que ele ia fazer o bom moço, que ia trabalhar com a economia, que ia ser um cara moderado, democrata. Não, está querendo viver os, a era dourada do comunismo, certo? Então a própria Mônica Bergamo da Folha, certo? Diz o seguinte, o presidente Dilma e ministros de seu desgoverno consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, traiu a confiança que o governo depositava nele para dialogar e participar de um esforço conjunto para que o Brasil supere os problemas econômicos que hoje enfrenta sem passar por uma recessão. Então qual que é o problema? Já, já declarou guerra ao Banco Central. <risos> Ai, cara, isso aqui é um desgoverno completo e generalizado. No entendimento do Dilma e de sua equipe, o desgoverno atual, com pouco mais de um mês no poder, não tem responsabilidade sobre o déficit fiscal e a inflação que impulsionam as taxas de juros e merecia um voto de confiança em seu compromisso de levar o rombo para 1% neste ano e zerá-lo em 2014. Então eles estão prometendo milagres aí da economia. Vamos dar um botão. Não é minha culpa. Não, é do Banco Central. A história de juros não foi o que inventei. É esses caras capitalistas do Banco Central. Meu Deus. Mesmo diante das metas claras, dizem interlocutores diretos de Dilma, o Banco Central não apenas manteve as taxas básicas de juros, o Selic em 3,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva a primeira desde que Dilma tomou posse como endureceu o discurso e diz que deve deixar as taxas em patamares altos por mais tempo com essa mensagem, o Banco Central estaria dificultando a recuperação do crédito e atividade econômica no país e colocando o Brasil na rota de recessão. Ai meu Deus do céu, velho, o bagulho está indo de baixo! abaixo e o Dimo pensa hum, Será que eu deveria economizar ao invés de gastar 10 bilhões agora na cultura para agradar meus artistas amiguinhos? Dane-se, eles sabem, eles entenderam que o que importa é propaganda, enquanto a economia estiver indo ladeira abaixo, enquanto o Banco Central estiver indo ladeira abaixo, mas na rede Goebbels de informação fica falando do Dilma, né, do, do, do, do Bolsonaro e não sei o que, e trocando de assunto, nada vai acontecer, véio. eles não estão nem aí, mano. eles sabem que já dominam completamente o jogo e não precisam mais nem sequer da satisfação, Dilma e o desgoverno acreditam que os alertas feitos pelo COPOM foram muito além do que seria necessário e passaram a desconfiar da atuação de Roberto Campos, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro para um mandato de 4 anos. Ou seja, o cara está fazendo só o trabalho dele, né? Mas não, o problema é que ele é um bolsomínio agora, meu Deus. Ministros de primeiro escalão começaram a evitá-lo e o ministro da Fazenda, Fernando Maldade, que o elogiava, já mostrou... Contrariedade com sua atuação, né? Tão declarada a guerra. Lula tem afirmado, segundo os mesmos interlocutores, que Campos foi tratado com respeito e consideração e que não houve reciprocidade por parte dele. Ou seja, o cara não gosta do Dilma, ele não gosta da gente. É isso, esse é o grande problema do Brasil. Vocês estão entendendo que a gente está falando de recessão e que o Dilma vai culpar o Banco Central e não ele mesmo, cara, com toda a val da mídia? É, porque é um bolsomínio, um capitalista, meu Deus. O presidente do Banco Central sempre foi aliado com o bolsonarismo, disse Apesar da autonomia da instituição, aprovada no governo passado, Campos chegou a ir a jantares de Bolsonaro com empresários organizados para apoiar as medidas econômicas adotadas pelo presidente e pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes. Campos até discursava nos encontros e admitiu em um deles que recebia conselhos de não ir a eventos com políticos que integravam o governo, mas justificava... Como os ministros de Bolsonaro eram técnicos, não haveria problema em se misturar com eles. A proximidade não macularia sua autonomia e independência. O presidente do Banco Central se mantém próximo dos bolsonaristas. Foi a posse de Tarcísio de freitas no governo de São Paulo e até meados do mês seguiu um grupo de WhatsApp que reúne ex-ministros de Bolsonaro. Em entrevista à TV nesta semana, Dilma deixou claro que está contrariado com Roberto Campos, a quem se referiu como esse cidadão. Quero saber do que serviu a independência do Banco Central. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para fazermos uma avaliação do que significou o Banco Central independente. assim. Não, nosso banco não tem que ser independente, tem que ser é, subalterno do PT. Pelo amor de Deus. O BC divulgou o comunicado em que subiu o tom e contrariou o governo Dilma na quarta, depois de manter o Selic em 13,75%. O texto fazia alertas, sobre as incertezas fiscais e a piora nas expectativas de inflação que estão se distanciando da meta em prazos mais longos. Sinalizava ainda que o BC deve deixar os juros no patamar atual por mais tempo. Hoje o mercado prevê o início de afrouxamento monetário em setembro. O comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas que tem mostrado deterioração em prazos mais longos desde a última reunião, afirmava o comunicado. Então, gente, esperem recessão e guerra com o Banco Central e a mídia inteira aplaudindo e dizendo que é culpa do Bolsonaro. Olha o nível que chegou isso daqui. Nem a própria esquerdalha está conseguindo engolir tanta porcaria e está tendo que denunciar a verdade. Você já imaginou a Mônica Bergamo tendo que falar a verdade? O Cidilma é incrível mesmo, hein, viu? E... Se você gostou desse vídeo, quero saber aí a sua opinião, certo? Por último, também, a cada rifa que você compra aqui no canal, certo? Um esquerdalha, muda e faz o L. Então, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.